Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí. Hoje, na nossa lição número 4 a alienação humana a partir da queda. É uma lição, um tema interessante, tá? Importante que nós, é, é, Prestemos bem atenção para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para conosco. E você que está aí a primeira vez no nosso canal, muito obrigado por você estar aí, se permitindo aprender a palavra de Deus. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoene, e Estamos aqui para ajudar os irmãos a contribuir com o vosso crescimento espiritual. Bom, eu convido você já a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar com pelo menos três, quatro, cinco pessoas Vamos abençoar as pessoas. Bom, vamos lá. É, o texto áureo. É, diz assim: E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha, Gênesis 3, versículo 10. Mas no seu texto áureo, a verdade aplicada diz: O pecado. Ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Nós temos três objetivos, citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo e falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Olha só, como o pecado foi afetando, tá? Ele, como ele se expande, atingindo todas essas áreas. Bom, no seu texto de referências tem Gênesis, capítulo 3 versículo 8 ao 12 você vai ler, tá? Eu já vou pro comentário. Na introdução disse assim, na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus um homem antes da queda. E nesta, agora, veremos as consequências do pecado nas relações, tá? Então, se você não assistiu, não participou da lição anterior, é só entrar no canal e lá está todas as lições desde a lição um e outras lições que você pode estudar, ok? Então, vamos aqui, alienação em relação a si mesmo, é, vergonha de si, Culpa e medo. Esses são ó, as três questões da que nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto. É, alienação em relação a si mesmo, né? quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, também menos de si. Mesmo. né? interessante quando é, nos mostra a palavra de Deus, que Deus criou Adão e Eva tá? A imagem e semelhança de Deus, ou seja, plenos, completos. É, e aí, né? alguém tá? ah, semeia uma dúvida em relação a Deus. Tá? E isso né, gera uma curiosidade né, de que eles poderiam é, ser melhores do que já eram sem a ajuda de Deus, tá? sem a presença de Deus. E aí é uma questão é, que a gente precisa pensar, tá? Deus tinha algo melhor para dar, Com certeza, Deus sempre tem coisas melhores, melhor que o próprio Jardim do Éden. E eu creio que você já sabe, né? Que existe, né? Um céu preparado, existe um local, tá? Onde nós viveremos eternamente com Deus, com um corpo incorruptível. Esse era o plano, sempre foi o plano original de Deus e o homem fosse, né? a um nível, tá? De incorruptibilidade, né? A um nível onde não houvesse mais lágrimas, não houvesse mais nada, tá? Que gerasse a corrupção, o negativo no ser humano. Mas, né? É, quando o homem se desliga de Deus, tá? Pensando que assim pode obter mais, né, da, da vida, tá? Acaba perdendo tudo isso. Bom, um vergonha de si mesmo, olha só o que acontece. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Sentir vergonha é sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. Então, no capítulo dois, versículo 25, diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Então, é interessante, tá? Quando nós vemos, tá? Que realmente, né? Adão e Eva, tá? Não tinham, né? Nada de malícia, tá? Eles viviam num nível, tá? É igual criancinhas, sabe? Quando dois, duas crianças de um aninho, por exemplo, dois aninhos, né? É, podem estar no seu ambiente, tá? É, sem roupa nenhuma, nem né? Peladinhos, tá? Mas eles não têm vergonha de si mesmos, tá? Isso é, é, faz parte, né? eu um ser, né? Que não tem malícia, Tá? Ambos estavam nus né? E não se envergonhavam. Tá, tá tudo bem. Tá. Agora, quando o homem peca, tá, quando o ser humano peca, Adão e Eva pecam, tá. Eles têm vergonha de si mesmos. Tá? É, eles se diminuem. Tá? Eles acham algo, né? Que eles não aceitam em si mesmos. Tá? de alguma forma eles começam a achar algo que se envergonha tá? é como disse aqui o texto por não poder ser aceito no estado em que se encontra então a pessoa não aceita o seu estado né ele se diminui se sente vergonha do que é tá? esse é um ponto muito interessante porque ainda hoje muitas pessoas né, se enxerga a si mesmos e não se aceitam, tá? Eu digo se enxergam do jeito que são como pessoas, tá? Como seres humanos, né? Sempre estão achando defeitos em si mesmos, tá? Veja, culpa. Nosso autor coloca algo interessante. A primeira filha da culpa é a desculpa, né? Quando Deus pergunta a Adão Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão não disse simplesmente eu comi. Ele cria uma justificativa própria, isso é, uma desculpa. A mulher que me deste por companheira. Olha só as palavras de Adão para com Deus. Aqui está o outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Veja, é, aqui é interessante porque Deus já sabia, eu quero que você preste atenção nisso, Deus já sabia que Adão tinha errado. Deus já sabia que Adão tinha comido. Claro que Deus já sabia, é onisciente. Né? É, é tudo ciente que conhece, então Deus conhece tudo. é Ao mesmo tempo também Deus se onipresente presente, Deus sempre está presente aqui no seu meio. Sempre, sempre Deus estará presente, isso faz parte da sua natureza. Então, nossas as palavras, Deus viu Adão e Eva comendo do fruto. Ele estava lá presente, mesmo que não visível aos olhos de Adão e Eva. E ele pergunta, não porque ele quer saber se comeu ou não comeu, porque já sabe. Ele pergunta para ver tá, qual é a reação de Adão, se, as, se Adão vai assumir a responsabilidade da parte da sua culpa, tá, ou simplesmente né, vai se isentar disso não assume o erro e lamentavelmente né, Adão tá ele olha para Deus tá, e disse a mulher que tu me deste ou seja a mulher que me deste veja esse pronome, nome tá que me deste né, está dizendo o Senhor é culpado eu estava bem aqui sozinho o senhor me deu. Se o senhor não tivesse me dado, eu estaria tranquilo, não teria pecado. Então, está dizendo o quê? Que o culpado é Deus. Ah, quantas vezes as pessoas, né, muitas pessoas, eles questionam, jogando a culpa em Deus. Por que Deus né, permitiu isso? Por que Deus trata-se comigo? Né? É, vamos pensar um pouquinho, se não estamos agindo igual a Adão, né? Então, aqui a questão é que era tão simples a resposta, né? Se Deus pergunta, né? É, comeste? Ele, ele poderia falar sim, comigo. Tá? Assume pronto, tá? Responsabilidade é assumir os resultados das nossas decisões. Ele decidiu, né? mesmo que Eva né, lhe apresentou né, o fruto proibido, mas ele decidiu. Tá? Eva não colocou uma arma na cabeça de Adão e disse assim, você vai comer, você assim eu vai atirar. Não, ele escolheu, logo, ele é responsável. cada um de nós, escolhe. Tá? O estado em que nós estamos. Cada um de nós escolhe, toma decisões. Tá? Pensa bem nisto. Tá? Nós estamos no estado que estamos porque nós, cada um de nós, tomamos decisões. E eu quero dizer não só a questão do estado do pecado, mas na. Questão financeira, economia, conjugal, emocional, espiritual, tá? Física, tudo isso é um resultado da nossa própria escolha. Medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Mas após pecar, pela primeira vez, ele sentiu medo. Agora... É, esses que sentiu medo, tá? Vamos explicar um pouquinho, né? Por quê? Porque o medo é uma proteção natural, é preventivo, mas quando controlado, tá? Veja, é, no que Adão, tá? Antes, né? antes do pecado, tá? Não tivesse uma, um senso de prevenção, é tá? Exemplo, é mas se você não tivesse medo e fosse a, a, a passar de um lado de uma rua bem movimentada para o outro, tá? você morreria na primeira, porque o medo tá? controlado é um sistema de alerta e preventivo. Ele faz que nós olhemos para um lado para o outro da rua para ver se vem carros. E Deus colocou lá no jardim a árvore da ciência do conhecimento do, do bem e do mal e a árvore da vida. Então, de, tem dois focos. E alerta que o medo existe para ele olhar e ver as consequências. Afinal de contas, sabe quais as consequências das escolhas. Então, o medo, quando é controlado, é natural. Tá? É, faz parte da criação de Deus em nós, tá? Agora, quando o medo domina o ser humano, aí ou paralisa né, a pessoa, né? Ou simplesmente, né? Faz entrar num estado de fuga, tá? Então, é interessante, porque o medo entra na experiência humana Tá? Mas eu quero dizer o um medo descontrolado, tá? Vamos colocar assim, entra a falta de controle no medo, tá? Isso é muito importante que você perceba, tá? Porque todo, todo, todo ser humano tem medo, isso é natural, está é entretecido em nós, tá? É, aí agora nós temos que ter uma inteligência emocional espiritual, para que nós controlemos essa situação. Então, alienados consigo mesmos, muitos têm medo do que está dentro. Tá? Então, aí é o problema, quando nós desligamos de Deus, o medo nos domina. Tá? Mas quando nós ligamos a Deus, a ousadia manifesta subjugamos o medo, controlamos o medo e vamos adiante apesar do medo. Como alguém já disse, coragem não é não ter medo, coragem é você prosseguir adiante apesar do medo. Amém? É, alienação em relação ao próximo, transferência de responsabilidade, a perda da pureza e relações conflituosas. Então, alienação em relação ao próximo, tá? Nos diz o quê? Além do pecado ter gerado, tá? Uma alienação no homem, consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Então, de uma certa forma, tá? o pecado, tá? ele afeta em primeiro lugar, né? em primeira instância, né? a própria pessoa, e quando eu estou mal, tá? Eu interpreto o próximo também como sendo mal. E, consequentemente, a, o meu ambiente social fica mal, tá? É interessante quando começamos a pensar nos efeitos do pecado. A transferência de responsabilidade. O mal se prolifera no mundo e corre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro. Ah, é, é isso interessante, né? Porque Adão joga culpa em Deus e na mulher. Ou seja, né? É... Eu estou sofrendo assim por causa do meio. Hum. Ou seja, o meio, né? É, seja o meio social, seja o meio familiar, seja outros meios tá, onde eu estou inserido. Com isso, nunca existe o outro e o mal nunca é tratado. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas, tá? Então, nós, seres humanos, se não tivermos cuidado, tá? Nós nos sentimos confortáveis no estado de jogar, de transferir a responsabilidade do nosso estado de vida para com os outros. Ah, eu não sou o melhor na vida porque minha mãe e meu pai não me apoiaram outra pessoa diz assim ah eu não sou melhor porque meu cônjuge não me apoia ah eu não estou melhor porque a minha igreja não me dá oportunidade eu não estou melhor porque né eu não, o, o estado né, assim né é o um salário muito pequeno por isso que eu não estou melhor financeiramente será que tudo está aqui fora Será que não tem uma parcela, e olha, uma parcela muito grande da minha parte nas escolhas da vida? O que que eu estou escolhendo todo dia? Você decide todo dia, mesmo quando você escolhe não escolher, você está escolhendo não escolher. Ah, você, ah não vou escolher nada não. Aí você está tendo essa escolha de não escolher, tá? Então, transferir a responsabilidade vai limitar o amadurecimento de qualquer ser humano. A perda da pureza. Após comer do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmos, mas tem também em relação ao outro. Foi esta experiência com vergonha que os fez cozerem aventais, como folhas. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se causa de muitos tipos de pecados que nascem na mente. Ou seja, nasceu a malícia. Tá? Então, não somente as pessoas se vergonha de si, mas também do outro. Tá? Nasce a malícia. Tá? É interessante isso porque todas as vezes tá? que alguém. Tá? ele está num estado negativo, a tendência a olhar do outro lado também com tendências negativas. O próximo a gente acaba olhando com tendência negativa. Agora, se você está bem, se eu estou bem, né? estamos tudo positivo, né? parece que toda a vida fica positiva. Os próximos também a gente escuta, mesmo que sejam palavras negativas, mas a gente tem uma compaixão a ouvir até mesmo isso. Tá? Então, a perca tá? da pureza, tá? o pecado gerou algo, então, me diz que se nós, nós estamos ligados com Deus, nós podemos interpretar melhor a vida. Relações conflituosas. Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representar-se. Isto inclui Eva. Veja, Deus, a Bíblia é clara, tá? Deus criou homem e mulher à sua imagem. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Logo, os dois, né? Representam, tá? Deus. Agora, relações conflituosas sobre submissão e insubmissão, sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. Aí eu aumentei, enquanto não perseveramos este ponto. Tá? Conforme Efésios, né? Eh é, vinte Eu vou ler aqui, tá? Na minha Bíblia, você também pode usar, ó, pegar a tua Bíblia, até Efésios, sim. Eh vinte e disse assim, como porém a igreja está, né? sujeita a Cristo. Olha só como a, como está fazendo uma comparação. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero que você perceba aqui o padrão, a forma Tá? O como, tá? a, a mulher se sujeita ao marido e o como o marido trata a mulher. Qual é o modelo? Quando digo padrão é o um modelo, tá? Qual o modelo? Nosso modelo aqui é Deus. Como a igreja está sujeita a Cristo? Veja só. Quando você obedece a Cristo ou faz por prazer ou por obrigação? Está, está colocando Paulo isso Maridos, disse assim, como é, amai vossas mulheres como também Cristo amou? Qual a motivação que te leva a amar esta mulher? É isso que está dizendo o autor, tá? Como é que Cristo amou a igreja? Esperou ela melhorar? Cristo morreu por nós quando nós ficamos bonitinhos, <risos> Tá? sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, perfeitinhos. Foi assim que Cristo amou a igreja? Ou foi ele que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? Então, aqui nós temos um modelo. tá? Então, do jeito que a igreja se sujeita a Cristo por amor, e do jeito que Cristo amou a igreja, sem esperar, tá? Que ela melhorasse esse modelo de relacionamento. Por isso que eu coloquei aqui, enquanto não percebermos este ponto. Perceber o um ponto aqui é que você entenda, que eu entenda, tá? Que nós temos um padrão, o amor de Deus, tá? Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro, eu sirvo a ele, tá? Porque ele, né? Se fez servo, tá? Então, relações conflituosas podem ser equilibradas, não estou afirmando que é, você vai ficar perfeito, que não haverá momentos desafiadores entre relacionamentos, sim, ah, tá? Porque duas mentes são dois mundos, né? Duas mentes têm visões diferentes, mas nada impede tá? de ouvir um ao outro e depois entrar em acordo, tá? pegando os pontos positivos de cada lado. E com certeza você vai muito mais longe nesse propósito. Três, alienação em relação a Deus, desconfiança sobre o amor, culpar Deus pelos erros e as maldições não são o final bom a causa da alienação do homem com mesmo é o que explica a sua alienação com o próximo já falamos isso esses dois tipos de alienação intrapessoal se é primeiro com ele e é interpessoal com o próximo tem como causa a alienação em relação a Deus tá? então há um rompimento do homem com Deus se alienou se separou de Deus, logo ele se sente mal, logo o mal, ele se sente mal com o próximo. Tá? É uma cadeia que desenvolve. O pecado de Eva e Adão tá? surge nela, né? O pecado de Eva surge nela antes de comer do fruto. Isso é muito, muito importante, vamos explicar já. Tiago ensina sobre isso, o pecado nasce do desejo. Ele bem, bem antes da prática, mas para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Olha só, então onde nasce o pecado em desconfiar do amor de Deus? Não crer. Tá? Esse é o ponto, por favor, anota isso, sublinha isso, tá? Na tua Bíblia, tá? Desconfiar, tá? Não crer em Deus causou a alienação, a queda do homem, tá? do ser humano, tá? Todas as vezes que nós não cremos em Deus, ou seja, se eu não creio em Deus, eu acabo crendo em algo fora de Deus. E isso faz o quê? Gerar um desejo agora, diferente do desejo de Deus, e vai gerar um comportamento diferente da vontade de Deus. E isso se chama pecado. A tá? Eva e Adão rejeitaram a Deus, ou seja, decidiram não crer em Deus para poder pecar. Culpar Deus pelos erros, mesmo... Né? É, irrefutavelmente, tá? É interessante isso, né? Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Eva tenta justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. E tinha também a capacidade, né? como dom dado pelo Criador para dizer sim e não, tá? Hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus, tá? Agora, vamos lá. Veja, quem é o culpado de você estar no estado em que você está? Pensa bem nisso. Quem é o culpado de você ganhar esse valor de salário? Quem é o culpado de você ter esse corpo físico que você tem? Quem é o culpado do teu estado emocional no qual você está? Quem é o culpado do teu estado espiritual no qual você está? Será que é Deus? Será que ah mas também porque Deus não me abençoa mais? Será que Deus não está abençoando? Tá? Onde está essa questão? Tá? Nós temos o livre arbítrio, o poder de dizer sim ou não. Nós temos o poder da escolha. Se eu não assumir a responsabilidade de que eu sou tá, o responsável pelas decisões, se eu não assumir tá, a responsabilidade das minhas decisões, eu nunca vou melhorar. Tá? E, ah, não, mas se Deus quisesse, eu estaria melhor. Deus quer, tá? pode crer. Se Deus envia Jesus Cristo para morrer por você, se Ele te deu Cristo por você, se Ele deu para você a salvação em Cristo, como não vai te dar as demais coisas? Perceba bem isso. Tá? Culpar Deus pelos erros, achar que Deus não está nos favorecendo. É um dos maiores erros que podemos cometer. As maldições não são o final. Veja, o morrereis de Deus começa a acontecer com o parto com dois. Estamos falando aqui das penalidades, tá? Lembra que Deus junta, faz aquela reunião com Adão, Eva e o maligno e aí a cada um né? ele vai dar né? as suas sentenças tá? e olhando né? é, para a mulher disse, olha, com dores né? você vai gerir tá? no parto tem as dores o homem disse que terá um trabalho penoso e a terra seria maldita por causa dela dela né? por causa do pecado tá? e finalmente a morte viria a eles Agora. Isso é fato, tá? Isso é real, tá? E mas pensa bem que as sentenças não são simplesmente para especificamente para um ou para outro. Perceba que mesmo que o corpo da mulher sente mais dores agora, tá? Porque vamos entrar em acordo, né? Eva e Adão não eram super tá? lá no jardim. Eles eram naturais. Tá? Se ela tropeçasse, né, num galho de árvore, tá? Assim teria dor. Tá? Só que as dores agora vão se tornar mais intensivas, O corpo se fragiliza, mas não somente de Eva, também de Adão. Assim como o trabalho se torna mais penoso. Para Adão, também para Eva, tá? O pecado sempre vai atingir todo o meio, tá? Todo o nosso ambiente, todo o nosso sistema. Bom, mas o, o bom aqui é que a graça de Deus em Cristo pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos por Deus mesmo com dor. Então, é, quando Jesus disse que quando a mulher vai gerar o filho, né? No parto, ela sente dores, mas vendo o filho pós-parto, grande alegria a ponto que se esquece da dor, tá? Então, Deus nos dá um algo a mais. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil, é, de manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo, olha só, trabalhar pode ser menos penoso, agora entenda bem isso, trabalhar pode ser menos suado se você tiver o propósito de Deus na tua vida para trabalhar na área para a qual ele te criou. Toda a área de trabalho fica mais leve, mais gostoso de trabalhar, muito mais leve quando nós estamos trabalhando na área que Deus preparou para nós. Todos nós temos um propósito de existência, uma área de trabalho e o mundo, o planeta a Terra precisa dessa área de trabalho que só você pode fazer do jeito que você sabe fazer. Isso é de suma importância. Eu quero que você pegue bem isso, tá? Porque Deus tem algo especial para você. Agora, você precisa estar no propósito de Deus. E ainda disse assim, é de manter esperança de uma nova terra, da restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja morte Ou seja, nós temos certeza que em algum momento, de alguma forma, tá? Nós vamos entrar do outro lado da vida numa vida eterna. Um estado eterno, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, nós estaremos na plenitude, tá? Ou seja, houve a maldição, houve, tá? Mas as bênçãos, as vindas são muito, muito melhores do que nós podemos pensar, tá? aqui na nossa vida. Amém? Deus os abençoe meus amados irmãos, Nós falamos sobre, citamos os fez do pecado em relação a si mesmos, mostramos o efeito do pecado em relação ao próximo e falamos acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Lembre-se de se lembrar de você dar sua curtida, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com três ou quatro pessoas, pelo menos para mais pessoas conhecerem a vontade de Deus. Vamos abençoar Vidas em nome de Jesus, Paz do Senhor Jesus.